Olá pessoal eu sou Marcela Brito eu sou mentora de carreiras e de marcas pessoais e eu tive a grande alegria de ser formada e desenvolvida como mentora pela metodologia da Global Mentoring Group e também de ter sido conduzida no treinamento para me tornar uma treinadora de mentores diretamente pelo Cláudio Brito e eu atuo oficialmente como mentora desde 2016 e a tripla certificação internacional da Global Mentoring Group foi um grande divisor de águas na minha carreira, porque era o um momento que eu entendi claramente que eu não havia nascido para atuar no serviço público, que eu não havia nascido para ser empregada do governo, para bater ponto de 8 às 17%, enfim, eu já estava inquieta e incomodada, mas eu precisava de um plano, eu precisava de uma estratégia muito bem definida para conseguir fazer a travessia para esse novo mundo, para esse novo momento profissional e de vida que eu estava almejando desenvolver e construir a partir dessa consciência de que eu não havia nascido para aquele momento de emprego que eu estava vivendo. E foi aí que eu entendi que as pessoas começavam a me procurar para pedir é, orientações, para pedir aconselhamento para situações de trabalho, para situações de vida que eu muito tranquilamente conseguia resolver e para os quais eu já tinha ali um caminho muito prático para solucionar problemas da vida cotidiana e do trabalho que para mim eram muito simples de serem solucionados. E aí eu percebi que as pessoas começaram a me tomar como uma referência e a perguntar para mim, a me pedir instrução, clareza, orientação. E finalmente, no finalzinho de 2016, uma grande amiga, que era também da minha profissão, que compartilhava comigo a profissão, ela me buscou e me pediu para passar uma proposta de como seria esse meu trabalho e de qual seria o valor do meu trabalho de orientação profissional porque era esse aquele nome que, que ela dava para esse tipo de é, trabalho, para esse tipo de consultoria. E para mim a ficha caiu e eu entendi que aquilo que eu fazia de forma muito tranquila era facilmente é, configurado como um negócio. E foi então que eu comecei a atender, é, comecei a ser remunerada por esse trabalho a partir de uma metodologia muito intuitiva e muito pessoal, e conforme os novos mentorados iam chegando, eu senti a necessidade de formalizar e de profissionalizar as minhas entregas. Foi aí que eu encontrei a Global Mentoring Group. E passei por praticamente todos os treinamentos da Global, desde o Mentor Extraordinário até o TOT, que é justamente o treinamento para treinadores. E em 2020, em janeiro de 2020, dois meses antes de começar a pandemia de fato no Brasil, eu tive a oportunidade de receber o treinamento presencial do Cláudio e ali para mim a chave virou, porque ali foi entregue a mim uh, todo o caminho, toda a jornada para que eu pudesse me tornar uma mentora de sucesso e uma mentora que com certeza poderia transformar para melhor a vida de outras pessoas. E ali eu me senti pertencente a uma comunidade muito grande e comecei a atuar dessa forma como mentora. E já no retorno para Brasília, depois de todas as estratégias de divulgação dessa formação, que eu estava participando daquele grupo, nós fechamos dois contratos importantíssimos no início do ano e que nos permitiram já sair do patamar que a gente estava para começar a... A, a furar né, a bolha do nosso mercado. E, finalmente, no final de 2021, a gente alcançou, em apenas dois anos, a gente ultrapassou o faturamento de 250 mil reais com as mentorias. Além, claro, né, isso somente com mentorias, além de todo o trabalho que a gente faz ou fazia com treinamentos e educação corporativa com outros clientes, é, clientes que eram empresas também. E eu atribuo esse crescimento, esse impulsionamento, e de conseguir superar essa marca de 250 mil reais com mentorias, a, ao entendimento de que eu utilizei estratégias que as formações da Global ensinam, que é da gente poder escalar a nossa mentoria. Então, o que eu fazia um a um, eu passei a desenvolver programas de mentorias em grupo, e ali, começou, começaram a vir pessoas para as mentorias coletivas, que eram online, então eu tinha a possibilidade de atender e alcançar pessoas, não somente na minha cidade, não somente no meu estado, mas em outras cidades, estados e até países, porque hoje nós temos clientes em outros países também. Com o sucesso das mentorias em grupo, a minha visibilidade alcançou pessoas que eram tomadores de decisões em empresas e em entidades não governamentais e que foram os nossos primeiros clientes a contratarem o processo de mentoria individual e em grupo, para que eu levasse esse processo para dentro das empresas. E aí, sem dúvida, quando eu deixei de fazer essa mentoria um a um, e quando a minha mentoria passou a ter uma percepção de valor maior diante do olhar desses clientes, a gente conseguiu elevar não somente o valor, o preço em si, mas também escalar, ou seja, a gente conseguiu faturar muito mais em menos tempo e com menos esforço, que é exatamente o que a Global Mentoring Group ensina para a gente nas formações. E a gente está encerrando o ano de 2022 já com projeção de renovar com dois clientes e uh, ganhamos mais um cliente corporativo, além do que eu também já estou planejando aqui o meu próximo lançamento aberto e sem dúvidas vai ser um sucesso, porque quando a gente entende como funciona a metodologia e a gente entende qual é o valor da entrega que a gente faz, eu não tenho dúvidas de que essa entrega sempre acaba sendo muito qualificada e gerando transformação na vida das pessoas, que é, de fato, o que faz com que a minha reputação como mentora se solidifique no mercado ao longo do tempo e que eu possa estabelecer parcerias de sucesso. E os meus próprios clientes acabam recomendando o meu trabalho para outras pessoas e para os próximos que virão. Então, eu sou muito agradecida por fazer parte dessa comunidade e por tudo que eu aprendo é, com o Cláudio, mas especialmente com todos os mentores que estão nesse grupo e que se ajudam e que é, entenderam a filosofia de continuar crescendo para que os outros possam crescer e para compartilhar as boas práticas. Então, muito obrigada e eu espero ter contribuído aí para vocês.